Olá meus amigos, continuando na manutenção do veículo, eu vou liberar uma, um braço que tem aqui na porta, porque eu ouvi um barulho, e já não foi hoje, faz tempo, um, que tinha alguma coisa que estava pegando aqui embaixo, mas eu não entendia o que que era, hoje eu entendi, é um rolamento, e deu a entender que esse rolamento está sem... Ser engraxado, então eu vou desmontar para ver se eu consigo engraxar esse rolamento. Tá bom? Para isso nessa porta aqui eu vou usar uma TX40 na chave cacrá. Vamos lá! Bom gente a Minha cabeça vai estar tá cortada aí Mas vocês não reparem não, tá? Eu quero mostrar a peça Eis aqui então Uma situação que está Muito cabelo Muito cabelo E Terra, muita terra No rolamento Totalmente cheio de Sujeira, né? No geral, cabelo É. Tem terra aqui, ó. ó Isso aqui é terra E resto também de Deixa eu ver se é limalha O que vem a ser isso aqui É, parece que é limalha também Parece que caiu alguma coisa aqui Então agora eu vou limpar e Depois eu retorno, tá bom? Limpar, engraxar Depois eu retorno dele estava girando normal ó. não estava girando, estava travado por isso que escutava um barulho de coisa seca raspando era isso uma coisa que eu agradeço a Deus gente eu não tenho alergia a nada posso usar thinner, posso usar óleo diesel, posso usar querosene que não me faz mal Bom gente, agora que já está limpo, na verdade rolamento não se pode limpar assim, que eu estava limpando no chão não, viu? Rolamento é uma coisa muito delicada, tem que colocar papelão ou jornal, alguma coisa. Como isso aqui era apenas esse rolamento aqui, então eu tomei liberdade de limpar aqui mesmo, usei um produto químico para limpar. Tirei o excesso com pano e agora vou usar essa graxa aqui, a chamada Graxa Azul. Muitos aí conhecem, né? Essa aqui comprei em Minas Gerais. Gostei muito de usá-la e. É um produto nacional. Graxa azul. Agora eu vou... Aqui na verdade eu nem vou passar, viu? Vou passar lá. Porque aqui... Estou observando que depois que eu fiz a limpeza. Eu passando ali no lugar da corrediça. A própria corrediça vai se encarregar de... Passar aqui. Que agora está funcionando. Agora está normal. O rolamento está em ordem certo? Bom, o que que eu fiz? Peguei um bambu, um pedaço de bambu. Peguei óleo diesel. Peguei esse tecido. Olha só a sujeira que eu tirei daqui dentro da corrediça Como o bambu é maleável, é fácil trabalhar. Aí ele vai lá dentro e faz isso. Aqui. Olha a situação. Olha, vou dobrar aqui para dar mais uma passada e espanjar para o lixo. Tá vendo? Aí, não serve para mais nada, não ser lixo mesmo. E agora, vou colocar o braço. Certo? Vou aproveitar esse resto aqui para... Aqui tem uma ferramenta, olha o que eu fiz aqui, fiz uma ferramenta para tirar um pouco da, dos cabelos que estavam ali dentro e acabou que eu fui beneficiado dessa ferramenta para outras coisas também. o meu dedo para colocar a graxa que é mais prático aí eu vou pegar essa corrediça aqui vou colocar a graxa todo o lugar que vai passar o rolamento e eu observei que a cada X tempo eu vou ter que dar manutenção nessa graxa porque aqui antes a que estava aqui, estava uma terra brava, misturada com o direito. E tem que limpar mesmo, né? Afinal de contas, a gente tem que ter o veículo em ordem, né? Tava um barulho estranho quando ia fechar a porta, sabe? Até então repente não tinha dado manutenção Então agora sim, agora eu vou Tirar o excesso aqui e colocar a peça E é bom A gente fazer o trabalho que a gente gosta é bom Tô tendo tempo, né? Agora tem que aproveitar bem para depois de ficar sossegado, ela começa a viajar na cama da luz. Essa peça aqui na hora de colocar esse braço ele se movimenta, né? Então aqui vai colocar Desse jeito lá. Então é só fazer assim: ó, virar para cima, encaixar, pronto. Ah, olha o rolamento funcionando. Agora. agora sim, agora tô, estou contente. Vou tirar o excesso na parte de cima também. Tá limpo, eu vou guardar. Vocês vão ficar um bom tempo aí sem ver minha minha cara, como diz o outro, viu né, gente? Eu tenho que gravar focado aqui, então. Vou gravar. É o parecido como... Pega o parafuso, coloca ele no, no local onde vai ter que ser colocado mesmo né? A seta o lugar que ele vai e coloca no primeiro furo. esse no é um chão pego o um segundo. Coloco no primeiro furo onde ele estava anteriormente. Com a chave torque, alinha ele. Eu coloquei esse cabo aqui que é mais fácil para colocar para alinhar, viu? Não aperte até o final, gente. Aí vem o segundo. Tomara que não caia que nem o primeiro. Olha que beleza. Sempre ergue aqui ó, para liberar, porque não dá apertado né? Liberar o peso com essa caneta marca CD. Eu marquei o contorno da peça antes de tirar a peça. Agora eu vou respeitar o desenho que eu fiz com a ponta da caneta para ele ficar alinhado. Agora pega. Olha, olha só Tá vendo que beleza Tava assim não tava bem Ó olha, Agora eu contente Depois eu vou dar uma olhada na parte de cima Mas na parte de cima eu tô vendo que tá Tá bem Bom gente Dando continuação na manutenção da porta Aqui também eu limpei tudo. Substituí a graxa velha por uma nova. E aqui essa peça. Onde a porta. Prende aqui em cima. Estava com folga aqui dentro. Eu tirei a folga. Substituí uma peça que tinha gás lá. E coloquei essa porca aqui também. Outra coisa. Quando a gente fechava a porta. Principalmente Madalena. Quando ela ia fechar. Ela pegava aqui. Que ela puxava, como eu vou fazer agora e vou fechar ali, ó Normalmente Ficava essa abertura aqui, vocês estão vendo? Ó, ficava essa abertura aqui, ó Agora quando a gente pega ela Com mais firmeza Não precisa fazer muita força não é Só puxar agora assim, ó Já não tem mais a folga Aqui, ó A folga agora não tem mais, ó por quê? Porque aqui, quando ela abria, que vai um pino. Que vai um pino aqui dentro. O pino estava batendo nessa parede. Batendo nessa parede. E aqui também estava batendo nessa parede. Na hora de descer. Aqui, ó. O que, que acontece? Eu vim. Peguei essa parte aqui, regulei ela, estava desregulada e a de cima também. Então agora acabou o problema da porta que está completamente feita a manutenção dela.